Jogadores! Fala jogadores, tudo bem com vocês? eu tá aqui é o Craft. E hoje é o vídeo vem mais um vídeo Minecraft, sobrevivência um bloco só E hoje, esse capítulo que eu vou fazer eu Vou fazer um negócio de plantações, porque ah, não sei, não sei o que eu vou fazer se eu fazer um negócio aqui colocar aqui na câmera então galera último vídeo aqui mais um aqui um negócio aqui galera eu contei, eu contei a sua lote mas o cara cometeu suicídio e também uma faca caiu cometeu suicídio também então galera eu vou fazer um espaço aqui fazer umas notificações bastante calma aí Deixa eu guardar aqui os negócios aqui, galera. Deixa eu aumentar aqui o um negócio. Deixa eu ver. Vou pegar cenoura. Não, esse aqui não é. Não. É isso, galera. Eu vou fazer bem aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui. meu right. Deus Deus Meu Deus. Ah, mano, é que eu ia ouvir, né? Ai, mano, coloca essas pedras aqui, velho Aí, galera, eu tô fazendo aqui a processão aqui, Não okay. Tack. <trykning> tem ah. agora vamos fazer a machada. É isso galera, vou ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like, ative o sininho Se inscreve no canal Deixa o gostei É isso Então é isso Tchau